Quarto pique, delícia, embora. vambora Marquinhos, tô triste com LOL, nunca achei que isso aconteceria novamente Perdi 250 PDL em um dia Pô, Kaikan. Triste com LOL, dog? A ah, mas é assim mesmo, né, mano? Perdeu 250 PDL, foi o quê? 10 derrotas? Tamo nessa aí também, mano Eu só quero sair dos 800 pontos, só isso aí Tá parecendo que é Gragas de novo, hein, mano Gragas contra Jinx, é gostosinho, velho E o Krang quer trocar comigo, velho Pô, Krang Aí é duro, hein, Krang? Acho que eu não vou trocar, não, mano. É interessante, pá, pro top laner, mas vou ficar de boa. Parque, estou me meio receioso de contar que amo a menina que tô saindo. Tenho medo de ficar um clima estranho entre a gente. Ia ser muito ruim ver minha irmã todo dia depois dessa declaração. O silêncio ensurdecedor é a resposta, né? Oi. Estou amando uma pessoa. Cheguei a jogar um ano com ela, mas acho que vai ficar um clima estranho quando eu entrar na live todo dia às 9h30 da manhã pra ver ela. É 9h50 que nós abre a live, viu, dog? Mas pode crer. Pô, esse jogo aqui tá com cara de que vai ser muito difícil, hein? Aí? Lá só tem bonecão, mano. Tem uns player bons também lá, ó. Hum, rapaz Será que a Nila, ela tem alto ataque melee Pra combar com o Seju, mano? Achei interessante a Sejuane do menor ali Agora é ver se vai combar, né, mano? É melee? É mesmo, mano? Cara, por que, que ela é melee, hein, velho? O boneco dele tem dois alto ataques, pá Lessin vai aí, mano Vocês nem prestam atenção, O Lessin tá por aí, ó Deixa eu já pingar pros caras ali Olha ah lá, avisei que o Lecinho aí, mano. É facinho ler, ler, ler os caras jogando, velho. Ó, comprou dois v tanto. Vou ter que ir lá de novo, hein, mano. Igual o jogo passado, velho. Bote cedo e é isso, velho. Só tô numa casa grande Só sai, né, mano Tá bom Bom roaming do menor aqui, velho Esse cara quer divar, mano Eu não sei se é o hype esse dive não, hein, velho <risos> só não morre agora, Seju Vai ser difícil, mano, mas boa sorte, vamos ver Morre pra torre, morre pra torre logo, velho. Morre pra torre, morre pra torre Aê, garoto Tá bom, hein, galera, daí vamos Tiramos duas spell, O Lessin deve tá lá em cima, só pingar pros caras tomar cuidado E é isso, véi E qual Graves fazer, hein, mano? Crítico, Hemodrenário, Letalidade e agora, hein, mano? Essa é a dúvida do momento agora. Acho que é crítico mesmo, né, velho? E modernar não era não ruim, não, galera. Porque tem muito boneco que vem pra cima. Esses três aqui, né, ó. Esses três bonecos Vai pular em cima de nós. Mas vamos crítico mesmo, meteu o louco, só a bazucada. Tô aqui, paizão. Que porra é essa, mano? Mano, eu achei que o TF era do meu time, mano Mas o TF era... Que? Era deles Meu Deus, eu achava que o TF ia vir ajudar nós aqui, tá ligado? Mano, eu buguei, eu demorei pra cima. Eu falei, cara, não é possível que esse cara tá me batendo aqui, velho? Nossa, realmente parece que é forte, hein, mano Vai fazer dois V3 os dois ali, velho. Caralho, vai, bobo Aqui, flashou Acabou o jogo, hein, véio. Aqui foi game Sejuando e esse boneco, hein, mano Se eu, Quando eu tiver sup e eu ver um Anila No meu time, eu vou fazer Seju, véi Quero testar esse combo aí também Tá, agora é só proteger o Arauto O bot tá ganhando Seria legal deixar uma ward pra eles, mas eu não tenho Hum eu posso ter perdido Oi. meu top side ali pai, hein, mano, Red. E valeu, viu? Tive vi ideia. Valeu pelos nove meses, ó. Ó o Silas lá que é game, hein, mano. O TF podia pegar o Wave Top, hein, mano. Deu over no mid e vai morrer igual um boba. O Ouvindo o som, mano. Olá. Eu não nasci ontem, nem quando, como por onde, mas... Cê seja bem-vindo, meu sonho na história Caramba, o cara pegou muita barricada, hein, velho Acho que era, era, era pra eu ter guivado o Red e defendido o top, viu Mas eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de preguiça Ouvindo o som do olhando o mar Bom dia, bom dia Boa pra nós Putz, se eu soubesse que você ia fazer isso, igual. Pai tá chato, galera. Pai tá chato. Na hora certa. Pode tacar alto mid mesmo, mano. Que eu vou querer essa barricada aí, filho. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, comenta aí embaixo. suco. Pode tacar. E acho que você também. Eu não tento ser perfeito. E acho que você também. Pensando no que fiz. Não, não, não, Tef, não inventa moda não, mano. Olha, rolar, para. Tá, tá, tá. Que aparição, hein, mano. Que, que lugar certo, na hora certa. Não, não, não, não, não. Não vou parar meu B, não quero parar meu B. Meu Deus, eu parei meu B. Ainda bem que eu parei meu B. Beleza, galera. Beleza, mano. faz uma tab ninja agora. Uh... Comprou a espadinha só pra ter uma espadinha. Cima pra baixo e vambora. Ainda bem que eu parei o B, velho. Senão o time tinha morrido. Senão Nossa, ia dar merda. Chegamos na hora certa. Coisa linda. Um minuto pro dragão. Nós continuamos jogando pra lá, né? Bonitinho. Sem inventar moda. Caramba, esse Silas quer muito jogo, né, mano? Olha isso. Ele não para de criar, velho. Mesmo time dele fedando. O cara é bom. Vai pra base, filhão. Quero roubar a jungle do menor aqui agora. Caramba, que bot lane folgado, hein, mano? E o jungle dos caras não pode fazer nada, olha. Caralho. E aí, eles passaram a mão no meu head, mano Danado Caramba, hein, mano Bom dia, Marquinhos. Oito meses -me. de inscrição. Pô, será que é hoje, galera, que eu vou conseguir farmar vários PDL, velho? Eu tô jogando pensando, mano. Tô jogando tryhardzinho, ó. Na busca de sair dos 800 pontos, hein, mano? Vambora. Que esse TF tá forte? E aí, galera? TF tá forte? O que, que vocês falaria? TF tá forte? É então, um boneco normal. O cara, o cara só tá fazendo o que o boneco tem que fazer, mano. Ele tá dando ROM, ele tá apertando R. Mim, um boneco normal. Né? normal, então é um boneco bom pra dar o roam, né, mano, pra impactar o mapa, e o cara tá fazendo isso, tá ligado? Então, o boneco vai funcionar, mano. F tem que saber jogar? Tem que saber jogar, concordo também. Eu vi que o cara pegou pressão esse jogo nível 3, deu roaming bot, tipo, qualquer outro boneco faria aquilo, velho, que tem pressão na lane, né? Mas aí, o cara tá no lugar certo, na hora certa, aí nível 6 ele aperta um Rzinho, aí o boneco funciona, mano. Pra mim é um boneco normal, mano Forte é, sei lá Zery Marquim, você sabia ah. que a passiva da Seju proca com o ar sabe Fiquei esse jogo Esse game aqui rolou Olha ah lá os dois lá como vai, ó Olha ah lá, olha ah lá cano. Então toma Olha ah lá, o TFzão pega o cara dando um, bo um bote, ó tama na cabecinha Qual o sentido de procar? É, parece que a Anila é melee também, né? Acabou o jogo Nice hein, galera. Bem jogado, hein? Beleza, segunda do dia, é segundo win. meu Dani, beleza. 840, galera, bora, mano.